GED ou GDE, Gestão Eletrônica de Documentos, é o instrumento necessário para a recuperação do material digitalizado. E Gestão de Documentos Eletrônicos, barra visa na gestão de documentos criados por meio de eletrônicos e cujo e embora englobe os documentos digitalizados. Elementos que levam em consideração a descrição do sistema características físicas do sistema, links existentes, softwares, e rádios e produtores de período de conservação, nunca deverão abandonar o formato digital, uma vez que se pede a consistência da coerência informatizada provatória, neste contexto a avaliação dos aspectos essenciais que deve ser visto, uma análise de abarcando o conteúdo informativo dos documentos digitais e técnica abrangendo as espe especificidades dos sistemas de informática que deve ser observar na existência das massas de documentos digitais e acumulados a gestão de suportes e eliminação de documentos para a liberação de espaços ciclo de documentos corrente repositórios tecnológicos os formatos